Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu separei algumas notícias que rolaram aí essa semana e que podem deixar você mais ansioso para a próxima geração. Dá o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos jogos e bora pro vídeo. A primeira notícia que eu separei para você é que o PSVR2 pode chegar no fim de 2022 segundo o um relatório da própria Sony. O artigo saiu no Bloomberg e diz que essa nova realidade virtual da Sony terá telas OLED da Samsung, que era o foco principal da discussão nesse artigo, mas a gente está interessado mesmo é no dispositivo para Playstation, não é mesmo? Esse artigo aqui foi feito lá no blog meups.com.br pelo Valdercy em Boava e eu vou deixar o link para você ficar por dentro de tudo. Bora dar uma olhada aqui em como pode ser o novo VR. O artigo diz que o portal Bloomberg publicou um relatório lá na última terça-feira, dia 15 de junho, sugerindo que o lançamento do VR2 ocorrerá lá no fim de 2022. Ele cita pessoas com conhecimento no assunto e também afirma que a Sony usará lá os painéis OLED da Samsung na plataforma de realidade virtual. Embora a maior parte do texto seja sobre o afastamento do Japan Display Inc., em fornecer as telas LCD para a Apple, a gigante japonesa não seguirá essa tendência e planeja usar o painel OLED da Samsung em seus óculos PlayStation VR. Esses que chegariam durante o período de festas do próximo ano, ou Holiday, nos Estados Unidos. O artigo cita que o VR original lá de 2016 ele vendeu 5 milhões de unidades e também tinha essas telas OLED, que entregavam imagem com resolução de 960 por 1080 para cada olho. Já o VR2 aparentemente possuirá o mesmo material em sua composição, mas será adaptado para a nova geração com melhorias significativas. A Sony afirmou anteriormente, via VGC, que seu sucessor contará com resolução melhorada e apresentará saltos dramáticos em desempenho e interatividade para os jogadores terem uma sensação ainda maior de presença e se tornem mais imersos. Aqui vai um alerta que mesmo que esse relatório seja de um portal de alta credibilidade, essas informações são rumores e ainda nada foi confirmado pela própria Sony. Mas fica aqui a nossa consideração. O VR é sim um acessório muito interessante no mundo dos games e está bem no seu início ainda. Apesar de termos desde 2016 algo plausível que a gente possa pegar e testar, os jogos ainda estão embrionários e essa tecnologia ainda não vigou, quem sabe agora com o VR2 as empresas deem cada vez mais foco nesse tipo de tecnologia e a gente possa ter novas experiências ao jogar os nossos jogos. Algo que sempre me deixa intrigado nesse VR é o mecanismo de controle e essa foi uma das imagens soltas para um possível próximo controle do VR. Ele acopla na sua mão de forma que se parece uma luva e você pode ter um controle melhor aos mods lá do Nintendo Switch para jogos desse gênero, beleza? Eu achei muito interessante e talvez essa sim possa ser a geração em que o VR vai estourar nos consoles. Bom, e a Nintendo não para, ela realmente não permitiu o call stream da Direct da E3 2021 e aconteceu que a Twitch fez algo inusitado. O artigo é do Jorge Loureiro lá do Brasil Game e o link vai estar na descrição para você conferir. Apesar de continuar ser uma das companhias mais adoradas e icônicas dos videogames, todos sabemos que a Nintendo, às vezes, toma decisões difíceis de compreender e, com certeza, essa foi uma delas. Enquanto muitas editoras permitiram e até encorajaram o stream de grandes apresentações, a Nintendo anunciou que ninguém poderia usar as imagens e áudio do Nintendo Direct da E3 pelo menos até o final da apresentação. Realmente isso é muito estranho, porque a Nintendo já permitiu o Steam em anos anteriores. Na E3 2021, pouco antes do Nintendo Direct, a conta japonesa da Nintendo proibiu a prática e sublinhou que ia tomar ações legais contra quem infringisse as regras. Em resposta à Twitch, que tinha autorização para transmitir o Nintendo Direct da E3 2021, anunciou que não ia fazer e ficou do lado dos streamers da plataforma. Eu acho que esse tipo de evento deveria ser divulgado da melhor maneira possível e da forma mais ampla possível, visto que é um evento que anuncia jogos, então quanto mais pessoas saberem dos jogos que irão surgir pela frente, mais pessoas irão consumir aquele produto. Então a Nintendo deu uma bela de uma bola fora sobre esse assunto na E3 2021 e a Twitch se posicionou, o que eu achei muito interessante, porque a Nintendo realmente tem que parar com esse monopólio dos seus conteúdos. Ela deveria autorizar mais pessoas a trabalhar o conteúdo delas de, de forma que a empresa ficasse cada vez mais na boca do povo, que é o que todo mundo quer na realidade. Bom, e o que você achou das premiações da E3 2021? Publicado pelo Vinícius a GameVista fez um artigo muito interessante sobre a E3 Awards, uma premiação para os melhores jogos e apresentações durante o evento. Vamos dar uma olhada na lista que eles produziram e eu já quero o seu feedback a respeito desse assunto. A melhor conferência foi para a Xbox e Bethesda Showcase, o que eu achei totalmente ok, porque foi a que realmente teve mais jogos e mais conteúdo para nós que somos games. O jogo mais aguardado, no geral, ficou com Forza Horizon 5, o que eu também acho muito interessante, pois é um baita de um jogo vindo da Xbox. O jogo mais aguardado de Xbox e Bethesda é o Halo Infinite, que eu também acho ok, porque tem uma base de fãs muito interessante vindo do Halo, e logo agora que o Halo vai ficar free to play, eu acho que essa base de jogadores do modo multiplayer do jogo vai crescer ainda mais. O jogo mais aguardado na Nintendo não poderia ser diferente do Breath of the Wild 2, que realmente é uma das melhores franquias que a Nintendo tem hoje para o seu console. O jogo mais aguardado da Square Enix é Os Guardiões da Galáxia, que eu realmente acho que vai ser mais um flop e teria outros jogos aqui para a gente colocar. Vindo pela Ubisoft, temos o crossover do Mario e Reddits, Sparks of the Hope, que realmente eu acho que vai ser o melhor jogo vindo da Ubisoft nos próximos anos. O jogo mais aguardado da Gearbox é o Teeny Tiny Tina's Wonderlands, que é aquele spin-off de Borderlands que eu acho Ok, mas não tão interessante assim Vindo pela Capcom nós temos o The Great Ace Attorney Chronicles Que eu não achei nada interessante Acho que é dispensável O jogo indie mais aguardado é o Fallen Frontier Que eu achei interessante também Vamos ver o que, que aparece Já pelo PC Gaming Shows Temos o Songs of Conquest Não achei tão interessante assim E o Future Game Show Immortality Que eu não achei interessante assim Pela Intellivision temos o Asteroids Que eu também não gostei Pela Freedom Games temos o Airborne Kingdom, pela Eureka Studio, o Lumencer. Fala aí o que você achou dessa lista. Você concorda com esses jogos que apareceram aqui? À primeira vista, parece que só tem jogo ruim, né, cara? <risos> tem alguns jogos aqui interessantes, mas na maioria dos casos são jogos dispensáveis. Bom, eu achei que a apresentação da E3 de um modo geral foi ok. Eu não esperava muito mais do que isso, visto que a gente está nessas condições que a gente tem hoje. A pandemia realmente atrapalhou todos os planos dessas produtoras de games e realmente a gente viu aí pelos anúncios que a coisa foi muito séria eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter coisas melhores vindo da E3 e por esse ano realmente a Xbox levou a melhor foi a que mais mostrou jogos e eu fiquei contente com os anúncios e vi muitas coisinhas interessantes aí de algumas produtoras que realmente vai valer a pena pra gente jogar nesse ano de 2021 e no próximo ano de 2022. Bom, e o Forza Horizon 5, que é a bola da vez, vai rodar em 4K 30fps no Xbox Series X. Lá no S ele vai ficar em 1080p, 30fps com Ray Tracing, apenas no modo Forza Vista. Bom, o um artigo feito pelo Eduardo lá do meu Xbox, que também vai ficar no link desse vídeo, Fala que a apresentação do Forza Horizon 5 foi um dos destaques do Xbox e Bethesda Showcase da E3 2021, que eu é concordo. Esse novo jogo de corrida desenvolvido pela Playground Games vai ligar os motores do Xbox a partir do próximo dia 9 de novembro. Ótima chamada, Eduardo! Além da gameplay, a parte técnica do jogo também foi muito impressionante. A gente viu um ambiente muito interessante lá no México e nós tivemos aí a confirmação definitiva. Que o Forza Horizon 5 lá no Xbox Series X vai rodar com a resolução 4K a 30 fps estável. E a gente vai ter lá a opção de desempenho com 60 fps. A gente pode ter uma diminuição aí nessa resolução com alguma coisa entre o 2.5K e o 4K de forma dinâmica. Já no Series S nós vamos ter lá o 1080p 30 fps também com o um modo desempenho a 60 FPS, se for o caso. O Ray Tracing, ele foi informado que ele só vai estar disponível no modo Forza Vista, que nos permite ver cada carro do jogo em detalhes com total liberdade. Agora, lá no jogo, na gameplay, a Playground Games construiu o que eles chamaram de iluminação realista volumétrica. Uma solução própria de Ray Tracing, que deixa o jogo com mais fidelidade gráfica em termos de fotorrealismo. O que nós podemos deixar aqui é que Forza Horizon 5 vai ter sim gráficos hiperrealistas e climas dinâmicos, prometendo provar ser uma das produções mais visualmente impressionantes do ano. Novamente o Forza Horizon 5 vai chegar no dia 9 de novembro de 2021, exclusivamente ali para os consoles Xbox e no PC. Então foi isso, essas foram as notícias da semana, espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. Se vocês gostarem, eu prometo eu trazer toda semana um vídeo de atualizações e informações relevantes que tivemos aí no mundo dos jogos. Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e até mais!